Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, crianças, adultos, todo mundo para o nosso Arraial, o Arraial da Tribo! <fí> <fí> De Você o que a precisa? A gente precisa de uma noiva! Então, por favor, Ellen, a noiva! A noiva, a noiva a é caracterizada casamento! E para fechar essa cerimônia, nós precisamos de um padre. Será que temos um padre? Luana, o padre! Bem. a bem! e Faz parte da família, o que não pode faltar no casamento é a mãe da noiva, Bia! Toda famosa, com um belo vestido, muito bem! casamentos, a gente precisa do quê? Do um Correio do Amor. Então, por favor, Pedro, Correio do Amor! Todos muito bem-vindos, bem nossos personagens do nosso arraial. Então, vamos começar com a cena do noivo e da noiva. Foi numa noite da esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa. O que é, A minha balança. o olhar. Que incendiou o meu coração. Ah, incendiou o coração. E antes, antes do nosso casamento, nós vamos ouvir um poema do Correio do Amor. A noite do amor, a noite do vento e o vento. Vejo uma flor que balança a toda hora, como estivesse me chamando para olhar a paisagem. Depois da menina, me espera. O vento que uiva, fico a escutar, mas não sei o que vai vir. Só tenho a certeza de que é algo misterioso. Ah, ainda, e tudo de novo? Ainda vai aparecer, e o seu rosto novamente poderei ver. É noite de São João. Vamos conceber o casamento da nossa querida Ellen com o nosso querido Mateus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É... Mateus, nosso abençoado Mateus. Você deseja ter Ellen pelo resto da sua vida como sua esposa, Matheus? Diga-me, diga-me. Aceito. Hum, muito bom, muito bom. E você, minha doce Ellen... Você aceita ter Mateus para o resto da sua vida como seu esposo, seu marido? Sim, aceito. Muito bom, muito bom. Convemos. Hum, e agora, gente? Alguém é contra esse casamento? Fale agora ou caso se faça Eu? Eu não aceito esse casamento. Vou ficar para a Titinha, gente. Ela está se casando mais rápido do que eu. Misericórdia, meu senhor, divino. O que será que a noiva vai dizer? <síntos> sim, você vai ficar com porque eu tô contigo. Eu vou continuar casando. Pode continuar, por favor. Sim, é isso, meus irmãos? Sim, é isso? Isso aqui é uma casa. Precisamos de. O padre até o... é... travou. Olha! Travou padre. Voltou, voltou, voltou. É que teve força. Teve força a mandinga. Do, do, do, do, quase, no, quase no casamento parou mesmo. Mas o padre voltou. É só assim para vocês silenciarem? Né? Tem que fazer silêncio nesse lindo casamento. Eu vos declaro marido e mulher. Pode casar, pode beijar a noiva. E silêncio, por favor. Vamos à festa. Vamos à festa! É como Ana, uh -huh! muito bom. Uh -huh! oh, gente.